Boa tarde. Boa tarde, gente! G... Vai, de novo. Um, dois, três. E... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? E aí, hoje a gente está indo pela primeira vez pra aula de moto, a Motoslog Belém, minha querida amada, lá no Detran, e olha a chuva que tá vindo, né? Vai se molhar? Muito, um banho, <risos> tomar um banho lá. É, já tá, já senti o primeiro pingo já. Caramba. Já senti o terceiro, o quarto. É, e a gente não tem um, uma capa de chuva. É, mas vai ter que ir assim mesmo pra a gente chegar lá menos no horário, eu acho. É. Então a primeira aula de moto, depois toda aquela dor de cabeça toda lá finalmente a gente conseguiu resolver e vamos agora começar agora na aula de prática de moto. tentar se a chuva deixar né, primeiro mas vamos, vamos torcer para São Pedro colaborar aí uhum. por favor São Pedro, dá uma força. tem um arco-íris ali <risos> <risos> oh, que bonito uhum. E aí vamos ter, ver se vai funcionar melhor essa nova posição da câmera aí no capacete da minha amada querida Pra ver se dá uma, um dinamismo melhor pra vocês aí e, e um ângulo melhor e uma participação melhor dela Que ela pode olhar pros lados e mostrar as coisas melhor do que eu Que tem que ficar olhando sempre pra frente Tá tudo preto pra ali pra baixo Meu senhor Por que você trabalha de manhã, hein? porque sim? <risos> Caramba, aí, o sapato aí, novo eu vou colocar dentro da mochila. É verdade, eu acho que eu vou ter que te prestar minha bota. Porque a trabalho de manhã, então só dá pra fazer à tarde. Mas à tarde, pra quem mora em Belém, sabe o perigo que é, né? Tomar um banho. Daqui a hora a gente tá indo pra direção pro aeroporto, né? Que onde vai ter aula prática. E a aula começa 4h20, agora são 4 horas. eu acho que 4h15 a gente chega lá, se a chuva não apertar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E aí, qual a, qual a expectativa para hoje? É... Fora a chuva, né? É, eu não sei se é porque eu já tenho um pouquinho de experiência com moto, né? Uhum. Mas eu tô super tranquila. Ah, que bom. E eu espero que eu me saia... Olha ele o cara, cara... mandando lá. Mas acho que é pelos caminhoneiros lá. É. Eu acho. Ele, ele tá, tá vendo, né? Que a gente tá falando. Aham. Uh -huh. Aí eu tô super tranquila. Eu espero que... Que eu me saia bem também. Então... Aham. Uh -huh. Mas Tomara, é né? Vai dar tudo certo. É. Eu... Com o... chuva ou sem chuva. É. O mais, mais ansioso no caso é o... Como é que eu posso dizer, o, o percurso né, que você nunca fez Sim. Vai ser o primeiro contato com ele Vai sentir realmente como é que é a prova Olha a criança aí na frente É assim, é pequenininha Então é né, ela vai E o cara veio chutar pra ele, passou da gente Uhum, é verdade Coitado, meninozinho O pessoal faz eu... muito isso interior Mas aqui no meio Eu tô <risos> gavinho, pra se segurar, ó. Aham. Uhum. Tadinho. Deve estar aí com medo, isso sim. Por favor, São Pedro, dá uma segurada aí. Olha que ele está segurando. <risos> Ainda não desceu a grossa. Meu Deus do céu, tá tudo escuro. Caramba. Bora descer aqui pegar um carro e ir pra lá de carro. Uhum. <risos> da localiza. Rapaz! Rapaz! Meu bem, deixa eu parar pra tirar o sapato. Não, mas aqui a gente vai é parar. tem de postal Lá na frente só. Antes de gente entrar pra, pra pegar a rua daqui, dá pra parar lá. Nostra forma tá mão de vaca, mano. Não querendo fazer nem estacionamento mais. Aqui? É. Estão na direção da ponta. E esse daqui é o teste para saber se eu fico bem com essas botas. Agora já dá? Agora já dá? Sabe por que o Banco do Brasil patrocina o voleibol? Para ajudar nos saques. Hum, Belém toda bipolar. Ainda agora tava um sol que tava me ardendo. Agora já dá? Hum. Peraí, deixa eu chamar ele. <risos> né? Eu vou esperar ele. Pode ir. Ele falou, éga do instrutor, leva a menina. Não acredito. Meu. Eu prefiro com você. Ele falou que para eu não ser prejudicada, a gente pode remarcar as duas aulas.